Na floresta Significa que elas não precisam De, de 100% de luz Elas crescem com menos luz que isso Mas, por exemplo, o Yami Ele não cresce totalmente na sombra Ele precisa de sol. E aí que vem o manejo Então se vocês viessem aqui, de novo, um ano atrás E a gente estivesse nesse mesmo local A gente já está sentindo a luz solar na pele Porque não tem a banana Não tinha banana Que é o que está basicamente fazendo sombra aqui pra gente a banana estava plantada Então, aí de novo O alface cresceu nesse ritmo, 40 dias O inhame estava crescendo lá E a banana no seu ritmo Então a alface é mais rápida que o inhame E o inhame é mais rápido que a banana O inhame, agora ele está aqui no ponto de colheita Ele se formou antes da banana Fazer sombra sobre ele Entenderam isso? Cara, é, um, é o timing é, é, E a gente tem que pensar nisso então, a banana formada, o inhame já formou, o alface, as hortalistas todas já foram colhidas Outra planta que já formou é o gengibre que está atrás da galera aqui ó. O gengibre tá, já está formado E ele, ele não é extrato alto, então ele continua se desenvolvendo na sombra Isso é importante Agora, por exemplo, ali o inhame foi colhido essa área aqui, ó, que essa que terra, um talvez a gente queira bem. plantar de novo. E a gente vai plantar de novo. A gente vai precisar dessa terra aqui para colher mais hortaliças para fazer horta. O que, que a gente vai fazer? Acho que lembra de né? que O que a gente vai fazer daí? Vocês sabem? A poda. A poda. A poda, isso. Então assim que a gente colher todo o inhame e todo o gengibre, não vai ter mais nada para colher além da banana. Né? E a gente baixa toda a banana, ou seja, corta tudo, abre sol e começa a plantar. Enquanto a gente está plantando horta em vários ciclos, um atrás do outro, as frutas estão sendo formadas. Aqui tem uma laranja que já estava na área e a gente não tirou. Mas aqui nessa linha, que é a linha de poda, tem algumas frutas crescendo. Então elas vão demorar cinco anos para estar tá desse tamanho. E aí fazer sombra sobre a área toda e aí sim possibilitar a horta. Entenderam isso? É importante. Então a gente tem essa linha de poda aqui, essa no meio aqui. E aquela outra lá, é só ver onde está banana. Entenderam a lógica da área? Então tem uma, duas, três linhas de porta. E aí no meio, as clareiras Que é o que a gente faz, a gente planta na clareira E aí as frutas vão sendo formadas Que frutas? Então tem laranja, tem café Tem árvore nativa crescendo Para dar biomassa, aqui tem uma tucaneira que vocês estão vendo Essa aqui é um pé de pau é Eucalipto crescendo então as árvores nativas elas vão fornecer biomassa no solo, que é esse material, que é o cepilho. Então o eucalipto já foi podado, já foi feito. Quando o eucalipto está grande, assim como a banana está fazendo sombra, a gente entra com o manejo, poda, essa poda entra na máquina, faz o cepilho, matéria orgânica no chão. Ou seja, a gente está copiando a floresta, porque é isso que a floresta faz. Onde a floresta sofre mais distúrbio, é onde o solo é mais fértil. Onde a floresta sofre mais de tudo? Onde é? Imagina, o que, que, que, que, faz, que, que faz uma árvore cair numa floresta? Uma clareira. Uma clareira, sim. Mas o que faz uma, abrir uma clareira? Quais são os fenômenos? Vento, vento é, é inundação, tudo isso. As bordas. As é. bordas. Basicamente são os vales. Os vales é onde concentra o vento. E ali sofre bastante distúrbio. Com distúrbio, tem mais poda, é uma poda natural. Mais matéria orgânica indo para o chão. Mais dinâmica no ecossistema. Porque está acontecendo várias coisas, ao mesmo tempo, muita informação no sistema. Cai, cai um galho, entra um raio de sol. Aquela planta que estava ali esperando o raio de sol, encontrou o raio, cresceu. E aí vem o vento, aí vem a água, tudo isso. Mais informação no sistema, mais complexidade. Tudo isso gera terra mais fértil. Entenderam? Então basicamente a gente tenta copiar esse momento da floresta, esse lugar onde a terra é bastante fecha. E se vocês forem ver como é que está aqui, realmente a nossa terra está bastante interessante. Preta. Basicamente, todos... vocês podem, se você quiser pegar vocês mesmos... Não, mas pode pegar. Pode pegar. Não, quero deles. Não. Um pequeno exame vocês já vão ver. Onde tiver umidade, principalmente na linha de poda, a gente vai ver a, a fauna que está dentro da terra. Bastante seres. Então, nosso principal patrimônio no sítio é a terra. A terra fértil, até o solo construído. Então, qual é o segredo para ter uma terra fértil? Matéria orgânica, atividade biológica, ou seja, vida. Só precisa ter vida ali. Então a gente cria todas as condições para que os seres dentro da terra possam se reproduzir e gerar fertilidade. isso a gente gera uma nutrição bem completa, as plantas crescem fortes e não precisam de defensivos. Então qual é o grande... A grande praga que ataca hoje as lavouras do Ciclo de flor de ouro, as hortas, é nem. Hum. Então, eventualmente, uma lavoura muito sensível como morango, algumas solanáceas, tomate, berinjela, a gente precisa pulverizar com um pó de rocha, alguma coisa, algum suplemento, ou algum defensivo como palagata, que são os defensivos orgânicos. E a gente não quer fazer isso, porque dá um, muito trabalho. Ficar com uma bomba nas costas pulverizando dá muito trabalho, a gente não quer fazer isso. A gente quer vir, plantar, virar as costas, voltar e colher, é isso que a gente quer. Então a gente cria o solo para as plantas crescerem fortes, assim como a gente. A gente precisa se nutrir bem para ter um corpo forte, um sistema imunológico forte, para poder não adoecer, é isso que a gente faz com as plantas. E aí é, em geral a gente tem sido muito bem sucedido nessa tarefa. Perguntas?